Antes de entrarmos na história do Chevrolet Ômega no Brasil, vamos falar um pouco sobre sua origem na Europa e seus derivados. Sua origem começa na Opel, onde o Opel Ômega Sedan e Station Wagon foram lançados em 1986 após severos testes de desenvolvimento, estes considerados como Ômega A substituindo os modelos Opel Record e Opel Senator, que estavam em produção desde 1978. Seu design foi concebido como uma evolução no conceito Opel Tech One, apresentado no Salão de Frankfurt de 1981, com uma melhor aerodinâmica, maior eficiência no consumo de combustível e maior tecnologia embarcada. Contudo, certos elementos de estilo foram descartados em favor de um aspecto menos futurista e mais ao gosto do público. O nome Ômega foi escolhido entre as opções Antara e Módena. Seu significado, a última letra do alfabeto grego, parecia ideal para representar a última palavra em seu segmento, o dos sedãs grandes de fabricantes generalistas, cada um com sua parcela da classe de prestígio, ocupada pelos carros alemães mais vendidos. Surgiu o Ômega B1, com um novo design, mantendo sua base mecânica, e em 1999, surgiu o Ômega B2, sua última atualização, como um facelift com o um incremento do pacote de tecnologia. Na mecânica, teve opções de motorização desde 4 cilindros a gasolina, 2.0, 16 válvulas de 134 cavalos, passando por V6 3.2 de 215 cavalos, diesel 2.2 ou 2.5 de 100 a 148 cavalos, e protótipos com motores Chevrolet 5.7 litros, LS1 V8. Também teve o Lotus Omega, versão construída em cooperação com a Lotus, e uma versão limusine com seis portas. A produção do Opel Omega terminou sem um sucessor em 25 de junho de 2003, quando o último Opel Ômega saiu da fábrica de Husserheim, um prata 3.2 litros V6 Ômega B2, número 797.011. Variantes rebatizadas do Opel Ômega foram comercializadas em todo o mundo. Na América do Norte, era Cadillac Catera. Na Grã-Bretanha, Vauxhall Ômega e na América do Sul, Chevrolet Ômega. Versões reprojetadas foram fabricadas na Austrália desde 1988 como Holden Commodore e seus derivados desde 1999 que, por sua vez, foram exportados para a América do Sul como Chevrolet Ômega e para o Oriente Médio como Chevrolet Lumina. No Brasil, no final dos anos 80, a General Motors planejava um substituto para o Chevrolet Opala, que teria seu término de linha no início dos anos 90, visando o um mercado de automóveis de luxo, além de vislumbrar a briga de mercado com os veículos importados que chegariam a partir de 1990 com a abertura feita pelo governo. A revista Quatro Rodas, em sua edição de setembro de 1989, publicou uma matéria de um segredo da General Motors do Brasil com o flagrante de um Opel Senator CD circulando pela cidade de São Paulo que foi utilizado em uma clínica de pesquisa com consumidores no final de julho de 1989 com proprietários de Chevrolet Monza Classic, Chevrolet Diplomata Volkswagen Santana GLS e Ford Del Rey Guia com menos de dois anos de uso. Realizado inicialmente na Maison Continental, um casarão na Avenida Brasil 525 em São Paulo, onde o carro foi comparado a um Chevrolet Monza Classic, um Chevrolet Diplomata e um Volkswagen Santana GLS. E depois, em outra clínica, no Salão Brasil, do Hotel Maxud Plaza. Também em 1989, um Opel Omega foi trazido ao Brasil para a realização de testes e avaliações de diversos departamentos da General Motors do Brasil e depois retornou à Alemanha. Mais tarde, na sua edição de janeiro de 1990, a revista Quatro Rodas publicava informações de mais uma clínica de pesquisas realizada na Casa Ródia, também em São Paulo, desta vez com um Opel Senator, um Opel Omega e um Cadillac Seville. Era a reta final da definição de qual carro seria o carro de luxo da General Motors do Brasil a partir de 1992. Em novembro de 1991, protótipos foram apresentados à diretoria da GM do Brasil em um evento secreto, com a presença de poucos executivos do alto escalão na fábrica de São José dos Campos. Estes protótipos, porém, não eram exatamente nacionais. Como o carro já era produzido na Europa, no lugar de montar um protótipo inteiro a partir do zero, a General Motors do Brasil optou por trazer da Alemanha duas unidades Opel que foram caracterizados como Chevrolet Omega Nacional no estúdio de design da GM brasileira, que, entre outros detalhes, trocou os emblemas Opel pelos emblemas Chevrolet. A apresentação destes protótipos serviu para aprovar o programa de produção confirmar o estilo do modelo nacional, validar peças e realizar outros testes, como calibragem de motores e suspensão. Depois disso, foram destruídos. Após a reabertura do mercado aos carros importados, a General Motors do Brasil decidiu produzir no Brasil o Opel Omega, sob a marca Chevrolet, no lugar do Opel Senator, batizado de Projeto 1700. Foram cerca de 400 milhões de dólares investidos, juntamente com diversos testes da engenharia experimental da General Motors do Brasil, para que o produto estivesse de acordo com o projeto do modelo nacional. Em 27 de agosto de 1992, a GM batizou como Dia Nacional do Ômega, data em que centenas de concessionárias pelo país fizeram eventos próprios para apresentar o carro ao público, que puderam vê-lo de perto pela primeira vez. Foram ao todo cerca de 100 mil pessoas convidadas, porém o interesse foi tanto que acabaram aparecendo cerca de 155 mil pessoas aos eventos. Em São Paulo, o principal evento de apresentação do Chevrolet Ômega ficou reservado para Pompeia Veículos, que na época era a maior concessionária Chevrolet do Brasil. Um Chevrolet Ômega CD na cor preto Memphis foi colocado em um palco, enquanto outros modelos na cor vermelho Chipre foram espalhados pelo showroom da concessionária. Cerca de 5 mil pessoas compareceram ao evento e causaram um grande tumulto no entorno da concessionária. O impacto do lançamento foi grandioso. Vários carros foram vendidos nessa noite. Só na Pompeia Veículos foram 31 unidades e em uma concessionária de Belo Horizonte mais 42 pedidos foram tirados. Em outubro de 1992, o Chevrolet Ômega foi lançado no Salão do Automóvel com uma apresentação impactante. Feito por J.A. Vasques, da Vasques Funilaria e Pintura, Corte e Arte de Máquinas e Motores Limitada, na região metropolitana de São Paulo, cerrou um Chevrolet Ômega ao meio em que as partes se movimentavam para mostrar detalhadamente o um novo produto, resultado que consumiu 4 meses de trabalho intenso. O Chevrolet Omega foi lançado em duas versões. A GLS, Grand Luxo Super, versão de entrada, com acabamento mais simples e motor 4 cilindros 2.0, com injeção eletrônica vindo da chamada Família 2 do Chevrolet Monza. E a versão CD, Comfort Diamond, topo de linha, mais requintado e com motor 6 cilindros, 3.0 importado, também com injeção eletrônica. O motor 2.0 era usinado na planta de São José dos Campos em uma linha de montagem própria, onde tinha seu bloco fundido juntamente com o virabrequim, comando de válvulas e reforços do chassi. Na sequência eram incorporados cilindros, bronzinas, virabrequim, volante do motor, pistões, anéis, bielas, cárter cabeçote, tuchos, comandos de válvulas, tampa do cabeçote, juntas, velas e coletores de escape e admissão, seguindo depois para a bancada de testes e pintura. Ao mesmo tempo que o motor ia sendo montado, a carroceria ganhava forma. As chapas de 0,75 mm dos estampos internos e de 0,85 mm dos estampos externos começavam a ganhar o formato do desenho do carro, enquanto componentes plásticos de acabamento eram injetados e a espuma dos bancos era produzida. Após esse processo, as partes estampadas, motores e demais itens que formariam o Chevrolet Omega seguiam via férrea em containers para a planta da GM em São Caetano do Sul, onde recebia a montagem final, externa e interna, seguido da pintura e testes finais de qualidade. Um fato curioso aconteceu com o Chevrolet Omega de chassi número 1. Existiam duas unidades com o chassi número 1. A primeira unidade era um modelo GLS 2.0 pre série ou seja, montado antes da produção comercial efetiva para testes de produto como dos sistemas e processos internos no primeiro semestre de 1992, com características únicas e particulares, como a cor azul-claro-metálico, que na época era da linha Cadete, a ausência de ar-condicionado e de espelhos e vidros elétricos, manivelas para abertura dos vidros das quatro portas, interior monocromático azul, emblemas Chevrolet e Ômega na posição invertida na tampa do porta-malas e outros pequenos detalhes. Esse carro foi para a mão dos engenheiros da Bosch, que pediram a GM um carro para desenvolver a injeção eletrônica para o motor 2.0 a álcool. A segunda unidade, também com chassi número 1, era um modelo em série, ou seja, realmente o primeiro produzido para ser vendido, já com todos os testes realizados nos carros pré-série na fábrica. Era também um Chevrolet Omega GLS 2.0, porém prata, que apareceu nas clássicas fotos com os executivos da montadora, típicos de modelo de início de produção. O Chevrolet Ômega era um sedã com frente curvada, sempre com quatro portas, capô que descia até a grade dianteira e para-choques de linhas equilibradas e funcionais. Vinha com grande área envidraçada, com vidros rentes à carroceria, com colunas das portas traseiras verticalizadas e desenho das caixas de rodas traseiras cortadas. Os retrovisores eram embutidos e tinha vigias laterais triangulares, traseira alta com desenho limpo, dotada de lanternas verticais e tampa do porta-malas que ia até o para-choque, garantindo bom acesso ao porta-malas. Os limpadores de para-brisa ficavam retraídos e embutidos no capô quando fora de uso, garantindo assim uma melhor visibilidade e aerodinâmica. Tinha as colunas C retas e vinha com antena elétrica na traseira assim como vidros verdes e para-brisa degradê. Os frisos laterais cromados vinham com um borrachão protetor e as maçanetas eram embutidas na carroceria ajudando a reduzir o bom coeficiente de penetração aerodinâmico de 0,30. No visual as diferenças entre as versões GLS e CD Estava na grade, cromada para o CD e em preto para o GLS a ausência de faróis de neblina no GLS Desenho das rodas de aro 15 polegadas, onde cada um tinha seu modelo exclusivo Nos para-choques e espelhos retrovisores externos pretos no GLS e pintados na cor do carro no CD, acabamento inferior das portas em plástico, ausente no GLS, e na logotipia exclusiva de cada modelo. O Chevrolet Omega trouxe na época um nível de equipamentos que nenhum outro modelo apresentava. Ele inovava em itens de conforto e conveniência. Foi o primeiro carro nacional a sair de fábrica com CD player opcional instalado no console central, faróis que podiam ser ajustados em quatro posições diferentes através de acionamento interno de série para a versão CD. Os vidros elétricos tinham sistema anti-esmagamento, sistema de um toque para fechamento e abertura dos vidros elétricos, tinha o sistema crash de destravamento automático das portas, no caso de impactos. A chave das portas também acionava o alarme e comandava os vidros das janelas. Vinha com espelhos retrovisores externos com desembaçador e o teto solar tinha controle elétrico. Vinha com dois padrões de acabamento, um para a versão GLS e outro para a versão CD, com bancos em tecido. 4 dos 5 cintos de segurança de 3 pontos retráteis com ajuste em altura, porta-luvas climatizado para as versões com ar-condicionado, que era opcional para o GLS, banco traseiro rebatível, e para a versão CD, os passageiros do banco traseiro dispunham de cortina para sol enrolável. Cada modelo vinha com um volante com desenho distinto com regulagem em altura. O painel de instrumentos trazia dois mostradores maiores, sendo o contagiros à esquerda e o velocímetro central, luzes espia e dois mostradores menores à direita, sendo o um marcador de combustível na parte superior e o um marcador de temperatura na parte inferior. No módulo central ficavam os difusores de ar, as teclas de acionamento, rádio toca-fitas, porta-fitas e console, e na extremidade esquerda os comandos das luzes. Para a versão CD, os opcionais eram o teto solar elétrico, além do exclusivo painel de instrumentos com mostradores em cristal líquido e transmissão automática de quatro marchas. Também estava disponível para o Chevrolet Omega um computador de bordo com seis funções Consumo instantâneo, consumo médio, velocidade média, autonomia, cronômetro e temperatura externa, além de relógio digital. Ele vinha de série para versão CD e opcional para GLS, que de série vinha com um relógio analógico. Na mecânica, Trazia a concepção de motor dianteiro e tração traseira com motor e câmbio longitudinais. A versão GLS vinha com um motor 2.0 de 4 cilindros, movido a gasolina com 1998 cm3, alimentado por uma injeção eletrônica multiponto Bosch Motronic, cujo computador integrava a ignição e recebia sinais elétricos da sonda de oxigênio localizada antes do catalisador, com 116 cavalos e 17,3 kgfm força metro de torque líquidos, com uma transmissão de cinco marchas sincronizadas, inclusive na ré. Para a versão CD, a GM disponibilizou um motor 3.0 alemão, também movido a gasolina com 6 cilindros em linha, com 2.968 cm cúbicos, feito todo em ferro fundido, inclusive o cabeçote, também com injeção multiponto, com 165 cavalos e 23,5 kgfm de torque líquidos, com transmissão manual de 5 marchas, com a quinta marcha real, ou automática de quatro marchas, 4L30E, com três programas de funcionamento, normal, esporte e antipatinação, importada da Hydramatic da França, com bloqueio de conversor de torque em terceira e quarta marcha e controlador de velocidade. O cardan era bipartido e alinhado, unindo a saída do câmbio ao diferencial traseiro fixado no chassi. Na dianteira, o Chevrolet Ômega trazia suspensão independente, McPherson, com braço com duas articulações, molas helicoidais, amortecedores pressurizados e barra estabilizadora, e traseira também independente, com braço semi-arrastado barras de regulagem de convergência traseira, também com molas helicoidais, amortecedores pressurizados e barra estabilizadora. O Chevrolet Omega vinha com direção hidráulica, freios a disco nas quatro rodas, com um ABS opcional para o GLS e reforços estruturais na versão CD. Media 4,73 m de comprimento, 1,76 de largura, 1,41 de altura, tinha entre-eixos de 2,73 m, porta-malas de 520 litros, expansível até 870 litros, tanque de combustível de 75 litros e pesava 1.452 kg, conforme dados do manual do proprietário. No Salão do Automóvel de 1992, a General Motors do Brasil fazia o pré-lançamento do modelo substituto da Caravan, o modelo Station Wagon do Chevrolet ômega, que veremos no próximo capítulo juntamente com a evolução da linha Omega. Aqui finaliza a primeira parte da história do Chevrolet Omega. Não deixe de se inscrever no canal